Essa aqui é a parte love, pessoal. Do relógio, ó. Aí, ó. Depois de muito trabalho, muito serviço. Ó o relógio como é que ficou, ó. Prof. com um calendário. Máquina miota. Ela, ela, ela, ele tem os calendários aqui, ó. De hora. Semana. Esse aqui marca 6 horas. Essa aqui marca a, a semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Esse aqui marca a hora, que está marcando 24 horas. De repente tem que acertar os ponteiros ainda. O ponteiro não está colocado no lugar correto. E esse aqui marca a data, que está marcando dia 18, mas tem que colocar também no lugar correto também. De repente não tá no lugar certo os ponteiros. Aí tem que desmontar de novo, fazer a reparação. Aí tem que reparar novamente. Olha como é que ficou o relógio, ó. Não tava funcionando, ó. Depois de muito trabalho, que agora funcionou, pessoal. Espero que você tenha gostado, pessoal, do relógio, ó. Alessandro Auxiliar Técnico Profissional Se inscreva no meu canal Dá o um link Aí ó Não é fácil de consertar Também não é difícil Tem que ter muita técnica Muito treinamento Tem que ter cuidado Atenção até na hora de montar os ponteiros, ó Os ponteiros não tá no lugar correto Aí tem que desmontar E montar de novo tudo no lugar correto Agora que tá marcando, ó Seis e meia, Horário de Brasília, seis e meia. Agora tá certinho o horário Aí, ó Esse relógio aqui, a máquina dele é quartos A máquina dele é super miota com calendário, ó Não foi fácil de montar, desmontar Fazer a limpeza Do mecanismo Fazer a desmontagem A montagem Agora o relógio tá funcionando ó. Tava parado Tava no lixo esse relógio Eu achei no lixo Tava no lixo Tava jogado fora Agora eu fui lá Acabei consertando Às vezes a pessoa joga fora o relógio não tem cuidado, mas a pessoa vai lá conserta é só consertar às vezes não tem conserto, não tem peça às vezes você não acha mais peça relógio e se você vai fazer um conserto desse você vai gastar um dinheiro você vai gastar mais de 100 reais só para consertar um relógio desse eu sou o relogioeiro profissional. Espero que tenha gostado, pessoal. Se inscreva no canal Alessandro Técnico Profissional. Tá bom? Muito obrigado.